Alusões históricas para você usar na sua redação do Enem ou na sua redação até de concurso público. Fala, Red Alunos, tudo bem? Eu sou a Chay, prof. de português e redação aqui do Redação Online. E você já sabe que eu estou sempre trazendo novidades, alusões históricas, repertórios, análise de redações para que você faça a sua melhor redação, a melhor versão da sua redação e que você escreva o melhor possível, né? Aqui na nossa plataforma de correção de redação, que é o Redação Online, nós trabalhamos para que você desempenhe a sua melhor nota, para que você consiga fazer a melhor redação. É por isso que nós corrigimos a sua redação, para que com a correção... Nós consigamos minimizar os erros, né? Então eu vou deixar para vocês aqui também o link da nossa plataforma de correção de redação, porque é sempre muito importante você corrigir para entender onde você está errando, né? É uma vírgula, é uma pontuação, é um repertório, é a proposta, é a interpretação. E hoje, para te ajudar a chegar, então, aí junto comigo aqui na nota máxima, as alusões históricas que são tão importantes na sua argumentação. A alusão histórica é uma estratégia argumentativa. Tem link aqui para você de vídeo sobre estratégia argumentativa. Então eu separei aqui cinco que se encaixam em muitos, muitos, muitos, muitos, muitos temas e tenho certeza que vão te ajudar. Já aproveitei que você ficou até aqui comigo, já deixe seu like, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Eu tô sempre por aqui. Se eu não tô por aqui, eu estou lá no Instagram ou também lá no TikTok, né? Então eu tô sempre com muito vídeo e muita dica para vocês. Então vamos às alusões. A primeira alusão histórica é a chegada dos portugueses ao Brasil. Chai, não é o descobrimento do Brasil? Não, não é o descobrimento do Brasil. Muita gente confunde e gosta de usar esse termo, né? Descobrimento do Brasil. Mas já é um termo aposentado, tá? É um termo que não se usa aí já faz um certo tempo. Porque não tem toda essa, a questão de que não foi uma descoberta, né? Foi uma chegada. Nós já tínhamos é, donos da terra, moradores... Proprietários, tá? Os verdadeiros proprietários a nível de terra brasileira aí, que eram os indígenas, né? Os índios. Então, uh, quando a gente quer fazer uma alusão e mencionar essa chegada do português aqui, o tal do descobrimento, você usa a chegada dos portugueses ao Brasil, tá? Então, assim, Chai, o que, que eu falo quando chegar, né, Para usar a chegada dos portugueses ao Brasil? Tem que ser um tema fale sobre o índio? Não. Vários temas vocês conseguem usar a chegada dos portugueses ao Brasil. Vamos lá, vamos nos transportar lá para 1500 e pensar como que aconteceu, o que que tinha aqui e o que que o português, o europeu, quando chegou aqui, fez, tá? Primeiramente, o português chegou ao Brasil, trocou lá os seus navios, chegou aqui, descobriu o que tinha Índios, né? Deram até uma curiosidade, deram o nome de índios, porque eles acharam a expedição era para chegar às índias, como para especiarias. Chegaram aqui, né? tinha o povo nativo chamaram eles de índios. Né? Pra quem não sabia, esse é o motivo por os no, pelos nossos do, né? é, brasileiros originais serem chamados de índios. Então, o português chegou aqui e o que, que aconteceu? E explorou o índio. Então, se a gente falar de trabalho escravo e exploração de mão de obra, você já pode citar que isso acontece desde a chegada dos portugueses do Brasil, que os portugueses já chegaram aqui e exploraram a mão de obra. Outra coisa, meio ambiente, né? Pau Brasil, e tudo que o Brasil tinha aqui. A água. E até hoje isso vem explorado. Até hoje as nossas matas não são preservadas como deveriam. Se caiu em preservação, a gente pode dizer que desde a chegada dos portugueses e antes, né? A história do Brasil sempre foi marcada eh, tendo o índio como quem preserva a terra brasileira, né? E uh, o homem branco sendo quem explora. Explora desenfreadamente. Então se a gente pegar aí é um tema que envolva meio ambiente, você pode usar essa perspectiva histórica para dizer que o Brasil sempre foi explorado. Então, eu gosto muito disso. Temas religiosos, tá? Catequese católica, a questão de matar, de, de é, fazer sofrer, né? de explorar, de desmerecer a crença do outro, tá? De torturar. Por quê? Por uma questão religiosa. O português chegou aqui, e ele simplesmente não tolerou as religiões, as crenças, os deuses, os cultos que existiam aqui e impôs o cristianismo. Então, se cair um tema a espécie de intolerância religiosa, como já caiu no Enem, você consegue dizer, por exemplo, que a intolerância religiosa no Brasil, ela acontece desde a chegada do português, quando não se aceitou a religião e os cultos que existiam aqui. Assim como aconteceu com os escravos, com os negros, né? aconteceu também com o índio. Então, temas é, meio ambiente, temas de trabalho, tema é, linguístico, tá? A gente pensar que outro tema? Tema linguístico. Se cair alguma coisa em relação aos estigmas, né? Ou preconceito linguístico, a variação, né, A variação linguística que existe no Brasil. Quando o português chegou, o que ele fez também? Estabeleceu um único idioma, tanto que hoje em, e dentro do Brasil, nós falamos língua portuguesa. Qual é o significado disso? Língua de Portugal. Eu sempre considero para vocês a chegada dos portugueses ao Brasil como um tema coringa, tá? Porque curinga, coringa? Coringa, é tudo, coringa não que ele vai se encaixar em todos os temas. acha Você é tão contra modelos prontos e agora você fala de é, tema curia, alusão coringa. Não, mas eu digo alusão coringa porque de fato vai se encaixar em muitos temas então, Coringa, porque você consegue levar ali na manga e se encaixa em muitos temas, beleza? Esse foi, então, a nossa alusão 1, um, que se encaixa em muitos temas. Eu acho que você tem que dar uma boa estudada pra levar pra sua redação. alusão 2, Grécia e Roma Antiga. Gente, Grécia e Roma Antiga, a gente consegue falar assim, ó, de aborto à política, né? Então, quando a gente pensa Grécia e Roma Antiga, que é uma alusão histórica, a gente consegue trazer sempre também o quê? perspectivas, perspectivas de dois pontos, assim, principais para mim, ou de mudanças, né? Você para você ver como o comportamento mudou, ou de não mudanças, que desde, então, a gente tem esse problema acontecendo. Então, quando a gente pensa Grécia, a gente tem toda a questão de democracia, então, a gente pode pensar muito, sim, em política, tá? Quando a gente pensa em Roma, a gente pode a questão de cristianismo, né? Primeiro é, os romanos perseguiam os cristãos, depois Roma tornou a hegemonia do cristianismo, né? Então um ano, né? Então você consegue trazer a questão política, a questão religiosa, você consegue trazer o culto ao corpo, tá? A perfeição, você consegue trazer o papel do Império, a questão do mandar, da soberania, da cidadania, né? Se a gente pensar que a gente tem em Grécia ali, a primeira noção de cidadania, a questão dos estados, como se a gente tivesse ali na Grécia essa divisão em que cada cidade era um país com seu governante, com toda a sua estrutura organizada, tá? Se a gente pensar nas macro-regiões, micro-regiões, na questão da governança, eu sempre gosto de falar muito que nenhum império dura pra sempre, e se a gente pegar numa perspectiva os gregos, os romanos, nada durou para sempre. Então, nenhuma nenhum grande pele, nenhuma grande hegemonia, nenhum grande governo, nenhuma grande tecnologia, ela é duradoura, ela dura para sempre. Então, quando a gente pega principalmente Grécia e Roma, bate muito forte todos os temas que torneiam ali política, é, democracia, organização da cidadania, né? o culto ao corpo, como vocês sabem também em relação à Grécia, toda essa questão da arte, e principalmente grandes é, filósofos que a gente tem, Aristóteles, né? que você pega e, e consegue trazer é, grandes pensamentos que, desde muito né, antes de toda essa noção de, de mundo que a gente tem hoje, já traziam as perspectivas humanas também. Então, Grécia e Romantia é um clássico, você consegue trazer comportamento e você consegue falar de política que permeia sempre todos os temas de redação também. Porque quando a gente fala de política e educação, por exemplo, que estão ali ligados, política educação, saúde, garantia, direitos sociais, cidadania, né como foi o último do Enem agora em 2021, que abordou a cidadania, a gente consegue pegar pontos de... Roma e Grécia, sim, muito, muito importante pra você olhar e estudar com muito carinho. Até porque o tema do Enem sempre é um problema social. O tema 3, que é um coringão também, clichêzão, revolução industrial. Se você falar da primeira, da segunda, da terceira, e até como dizem agora na quarta revolução industrial, grandes noções de, primeiro, trabalho, né? A mudança de trabalho, onde você e até a grande imposição, aí se a gente pensar em nível de capitalismo mesmo, né? Então, modificações... A que bate mais forte na revolução industrial. A mudança de comportamento que a gente teve no ser humano. A questão do trabalho, né? A questão de que você não produz mais só porque você precisa daquilo, não é mais só subsistência. Você produz porque você faz todo um comércio é, viver, um ecossistema que você sustenta com a produção. Produção em série, jornada de trabalho, horas, direitos, né? Até o papel da mulher enquanto colocada na posição do mercado de trabalhos. Eu gosto muito de deixar a Revolução Industrial pra gente falar de momentos de trabalho, tá? Eu gostaria muito que o Enem trouxesse, o Enem e outros concursos que trouxessem a questão pra gente debater um pouco mesmo e falar sobre o trabalho, sobre as leis, as leis trabalhistas. Então, a Revolução Industrial vai falar disso, a gente pode também pegar um viés aí da Revolução Industrial, claro, e lembrar de... O trabalho infantil, por exemplo, tá? Não usaria muito aqui a respeito do papel da mulher, mas também daria de usar o papel da mulher. Mas o papel da mulher eu vou deixar até um pouquinho mais pro nosso último tema, que também é um coringão aí, um tema um pouquinho mais tenso, mais dolorido pra ser usado, mas também funciona muito bem. Quarto tema, a crise de 1929 e a grande depressão. Dois, duas grandes vertentes aí de 1929. Primeiro, aquele tema que todo mundo queria que caísse no Enem 2021 e não caiu, que é educação financeira, né? Educação financeira, será que hoje os jovens brasileiros, eles entendem a economia? Será que lá em 1929, se nós tivéssemos cidadãos mais conscientes, eles teriam deixado a crise realmente, a grande inflação, né? Que foi o dia que a Bolsa de Valores Real parou? Será que a gente teria isso se a gente tivesse educação financeira? E será que a maneira como as pessoas agem com o seu dinheiro, além dos mandamentos né, e de toda, todo o ciclo econômico num, num país, ela faz, faria a economia girar diferente? Nós teríamos menos crises, mais pessoas ricas? A culpa é do governo, a culpa é do governo e da população. Então, crise de 1929, fica uma dica que caso a gente tenha educação financeira, eu acho que faz todo sentido e você poderia usar e fazer muita diferença na sua redação. Além disso, a gente fala também uma, esse, esse período de 1929 com uma grande depressão. Então, o quanto dinheiro está atrelado aí às, à felicidade? a gente pensar na questão de felicidade, olha que... que, que né um, um, Longe do outro, mas se cair um tema filosófico, como o Vunésio, por exemplo, que pergunta, pode perguntar, o dinheiro traz felicidade? Aqueles de 1929 vem para ilustrar que quando a Bolsa quebrou mundialmente, isso fez, mexeu né, com a estrutura mundial, nós tivemos aí a grande depressão. E uma grande depressão motivada muitas vezes, né, naquele momento lá, por uma questão econômica, realmente por dinheiro. Então, dinheiro compra felicidade, dinheiro traz felicidade, fica um questionamento aqui e uma alusão... Que seria muito diferente e faria bastante. É, daria repercussão, deixaria o corretor assim muito curioso na sua redação. O quinto tema é o nazismo. Eu falei que seria um tema muito sensível, porque a gente tem que pensar, como um momento histórico da Segunda Guerra, e mudou o comportamento é, do ser humano, né? Primeiro que a gente tem como nazismo, um, um grande... Como aquilo estava acontecendo no mundo e ninguém tomou uma atitude. E aí a gente pode comparar com grandes guerras hoje, com grandes movimentos hoje, como muitas pessoas morrem, como muitas pessoas são é, torturadas hoje, contemporâneas a nós e também não é feito nada. Não é feito nada pela ONU, pelas ONGs, não é feito nada pela ONU, não é feito nada pela Organização Mundial de Saúde, não é feito nada pelos poderes, né? Isso a gente encontra vários casos aí em todo o mundo, guerras que acontecem hoje e que também o mundo vira as costas. Então é muito fácil falar que naquele momento, como assim deixaram chegar nesse nível né, de devastação, mas esquecem que hoje também acontece muito isso. Então uma comparação histórica seria muito legal, se a gente pegar nazismo também, tem toda a questão científica né e todas as pesquisas e, e a questão da exploração científica que aconteceu muito na época. O preconceito, o preconceito contra as raças, que é o clichê né que você deve utilizar caso a gente venha com a permanência de preconceitos, que até hoje né? Nós vem, e elas permanecem. A manipulação dos dados, a manipulação das propagandas. Né? A gente ser levado, quando caiu a manipulação dos dados, por exemplo, Lá naquele tema que falou até de, de como o usuário chega nos dados, se você é levado, de fato, a receber um dado por influência, a gente pode pensar no nazismo, porque as pessoas também foram influenciadas a defender, né? Então, é um tema que, como eu disse, mudou o comportamento mundial e a gente tem muito a aprender com isso. Eu então, acho que é um tema bem legal para você dar uma olhadinha e explorar. Eu deixo aqui para vocês esses cinco temas de aulas Históricas que se em muitos temas que são temas políticos, que são temas sociais brasileiros. A gente consegue fazer links desses momentos históricos, dessas mudanças de comportamento, que para você que vai fazer uma redação, é muito importante de ser olhada com muito carinho. Eu te espero no próximo vídeo. Um beijo!